Olá, meu nome é Marcelo Farissa do Instituto Liberal de São Paulo e vou falar um pouco para vocês sobre educação. A educação brasileira ela tem um custo muito superior à escola particular, à educação estatal. Para você pegar, por exemplo, São Paulo, uma criança custa para o Estado, por mês, R$ 925. Reais. Com R$ 925, reais, você consegue pagar uma escola particular, a 49 melhor da cidade, um Enem, que custa R$ 600 reais por mês, sendo que essa escola particular ainda paga 37% de impostos, ou seja, sem impostos essa escola poderia custar R$ 380. Reais. Uma defesa liberal nessa área é, primeiro, que o MEC eh, pare de regular as escolas particulares que possuem uma ampla gama de regulamentações, impedindo que elas prestem o serviço que elas desejem, com o currículo que elas desejem. E, segundo, que seja eliminado o imposto sobre as escolas particulares. Essas, esses dois avanços já conseguiriam causar um grande livre mercado no setor, reduzindo ainda mais os preços das escolas particulares, incentivando as pessoas que buscam uma educação melhor a colocarem seus filhos na escola particular e, no longo prazo, a escola estatal não teria razão de existência por completa falta de alunos. Outro exemplo é a educação superior. Então, é, enquanto a USP gasta 4,6 bilhões de reais por ano do, de contribuintes de 44 milhões de pessoas do estado, Harvard, que é a melhor universidade do mundo, ou a segunda melhor, de acordo com o ranking, tem um orçamento de 4, 4 bilhões de dólares, ensina com uh, uma qualidade muito superior e tem um custo por aluno, se você for analisar pelo salário mínimo, menor do que a USP. Um, um aluno de Harvard custa 4 salários mínimos e meio por mês, com quatro salários mínimos e meio americanos, enquanto o aluno da USP custa seis salários mínimos brasileiros. Tudo isso para ensinar 88 mil pessoas em detrimento de 44 milhões de pessoas que pagam por esse serviço e muito provavelmente nunca terão acesso ao mesmo. A defesa liberal na, na área de educação é por mais livre mercado, menos regulação do MEC e zero impostos para as escolas particulares para que nós possamos ter uma ampla concorrência no setor.